Espero que tenham gostado, né? Deus te abençoe, te dê saúde, paz prosperidade. Até o próximo vídeo. Não esqueça, chama aqui. Tchau.